A Dona Maria mesmo agora, né, que você entrevistou ela. Gente, ela tá comigo aqui há 20 anos, né? Eu tenho clientes como a Dona Maria, tem acho que umas cinco, cinco, tenho várias clientes assim. Desde sempre, desde que, que, que abriu uma loja, eu compro aqui. Eu tenho família assim, que eram crianças, hoje já são casados, têm os seus filhos, né, então, família que continua. A minha menina compra aqui também, compra no meu nome. A loja aqui também é 10, porque a Dona Marlene é uma pessoa muito boa, facilita as coisas para a pessoa, para gente. Nossa, a Dona Marlene é uma excelente pessoa. Então eu só tenho a agradecer a ela, porque é uma loja muito boa. Ah, aqui, aqui é a melhor loja de se comprar, aqui em Holândia. Os netos, já... sim, tem os netos comprando aqui. Não tem quantidade de coisas que eu já comprei aqui. Lá de casa com tudo é daqui da loja, né? Eles me tratam muito bem aqui. A atendimento é nota ah. 10. Nota 10, nota Rio, na verdade. Os, é. a, os atendentes aqui estão de parabéns, é. todas elas. Recomendo, já trouxe bastante colega minha aqui para comprar. Eu recomendo para as pessoas vir na loja de primavera. Todos, todas as pessoas. Que não, vão se arrepender. É, que não vão se arrepender. Pai, mãe, filhos, hoje os pais e a mãe já não compram mais, já está com uma idade né, e não compram. Mas continua, a família está aqui. Depois que conhecer a dona Marlene, ó. É só alegria, não tem mais esse negócio não. <risos>